Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer unboxings. Eu tenho aqui alguns pacotes que chegaram durante esse mês de julho. É, se eu não me engano, na verdade, alguns aqui, eles estão, tipo, desde junho, do final de junho aqui em casa. E eu só não abri, porque... Perdão. Eu não fui abrindo enquanto eles foram chegando E quando eu vi tinha uma pilha de coisas aqui em cima Então vamos logo para isso Esqueci de pegar minhas coisas de unboxing, então calma aí Agora sim, com o meu pseudo estilete que tá tipo no final E a tesoura, vamos aqui para isso O primeiro pacote que eu tenho aqui é do Denis Que é o autor de um livro que eu li no mês passado, se eu não me engano que foi o A da Infinita. E eu não estou conseguindo abrir isso aqui de uma maneira segura. Quando o Denis me convidou pra ler o livro dele, ele disse que me enviaria um kitzinho físico, bonitinho. É, inspirado, digamos assim, na história do livro. É, e aí eu, né, recebi. E eu adorei, inclusive, que... Ele mandou por meio de carta, então, tipo, tem selos Eu achei isso aqui muito vintage Aí agora sim, ó Temos aqui o kit Abrindo, ó Olha que bonitinho, ele botou um papelzinho E aí você abre, no caso, abriu do lado contrário Aí você abre e tem coisinhas Vamos lá Primeiro ele mandou uma cartinha Ai, fofo, achei Lucas Lucas de um clariano para outro. Uma história que não tem nada a ver com o Maze Runner. Bom, de fato, não tem mesmo, não. Espero que Arthur e Joel sejam uma boa companhia. Parabéns pelo trabalho incrível do seu canal e o perfil. Abraços. Dennis Smith mandou aqui a cartinha, adorei. E um bloquinho. Amo bloquinhos, amo fazer anotações. Vou usar com certeza. Veio este postal dos dois personagens, que é basicamente a capa do livro, né? Só que sem coisas escritas. E atrás um coach muito bonitinho, o um mapa que também tem no livro, né, acho que é no iníciozinho do ebook que tem esse mapa, eu achei super bonitinho também, eu amo mapas, atrás também tem mais um trechozinho do livro e o marcador. Amei, amei, amei, amei Muito obrigado, Denis, você é maravilhoso Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui Nos cards e também na descrição o link Para o vídeo de leituras do mês em que eu falei Sobre esse livro, então vão lá conferir Próximo que temos aqui É de minha amiga Thaís Que, no caso Ela também é autora E eu apoiei o projeto dela no Catarse Não faço a mínima ideia De quando foi que isso aconteceu, faz muito tempo Eu sei que adoro livros de Thaís já li alguns E ela fez essa campanha maravilhosa Que eu amei a capa E aqui está O que se esconde nas sombras De Thaís Barros Ilustrações de Clara Guedes Bonolo E eu apoiei uma um nível lá Que vinha com isso aqui maravilhoso Que são adesivos é, holográficos Achei babadeiro esse aqui é da Yara, eu tenho certeza porque né é uma qual é o nome disso aqui é Sereia e ela autografou a minha edição Lucas obrigado pelo apoio saudade de você adoro te acompanhar de longe e ver o seu crescimento orgulho com amor Thaís. maravilhosa perfeita ela tem um outro livro que também é muito bom que está aqui que é o Adrenalina Sombria eu amo esse livro também maravilhoso também estou autografado porque sou super caderninha de Thaís Aqui está, vai ser minha próxima leitura com certeza Se eu não me engano, esses três aqui que chegaram são da Companhia das Letras E tem um que eu comprei na Amazon, que é um livro que obviamente eu já sei qual é Porque eu comprei Dois deles eu suspeito o que sejam, porque eu recebi a nota fiscal no meu e-mail Mas um deles eu não recebi, então... Veremos o que é, estou aqui abrindo o primeiro e... Vamos ver... Ah, esse aqui sim! É o que eu suspeitava. É então o kitzinho do Pedro Ruas, que é o Encontro Não Te Encontro. Nesta edição eu adorei essa capa. E, inclusive eu adoro que essa capa, na verdade, ela se complementa. A capa com a quarta capa. E veio também o... Um, é... Eu ia falar um pôster, mas não deixa de ser pôster, né? É um pôster bandeira, amei também essa ilustração, maravilhosa, está escrito Nenhum encontro é por acaso, e veio esta carta, que eu adorei isso aqui, em caso, você só pode descobrir o que tá aqui dentro depois que você terminar o livro, inclusive está até escrito aqui, porque senão você vai pegar spoiler da história, e veio também o autógrafo do Pedro para colar no livro, Amei. Muito obrigado. Também vai ser minha próxima leitura, com certeza. Temos também... Calma. Calma. Bom, vamos lá. Essa caixa daqui já estava um pouco mais grossa, então... E eu, eu abri, mas eu não sei mais... Ah, tá, ok. <risos> A fita, né? É... Só não tá saindo. Então vamos cantar aqui. Ok, abriu. É o livro Devoradores de Estrelas, do... Andy Weir. Esse livro aqui é do mesmo autor de Perdido em Marte. E eu vou abrir, porque sim, esse aqui vai ser com certeza uma das minhas próximas leituras absoluta mesmo. Porque eu tô querendo muito ler esse livro, estão falando muito bem dele. Torres eu estou lendo no momento um livro que também é de ficção científica, então talvez eu embarque nisso aqui já pra continuar nesse feeling. E o último recebidos da Companhia das Letras. Eu também não faço ideia do que seja, no caso esse aqui é o que de fato eu não sei o que que é Porque aqueles outros dois eu já suspeitava, mas esse aqui... nem tchum É, então vamos para isso aqui E... Ai, amei! De Repente Adolescente, que é a coletaria de contos de vários autores nacionais maravilhosos, adoro vários deles. O Vitor Martins, sou mega fã. Adoro Clara Alves. Todo mundo. Amei, também quero ler em breve. E veio Coisas Dentro. Eu amo, veio adesivo. Eu amo adesivos. Adorei, adorei, adorei, adorei. Vou ler também. Muito bom. E veio também uma cartela de adesivos que tá com um durex. Pronto, deixa eu tirar aqui. Uma cartela de adesivos, super bonitinhos. Eu confesso que eu não uso muito esses, porque são de papel. Mas vou colocar não nos livros, mas em outros lugares, porque eu também adoro colocar. E por último, mas não menos importante, temos aqui também o meu pacotinho que eu comprei na Amazon. <risos> que é um livro que eu tô querendo muito ler. Se você me segue nas outras redes sociais, como no meu Instagram, por exemplo, você já deve ter visto que eu estou completamente obcecado pelo tema... realeza LGBT. Eu, eu assisti Young Royals, a primeira temporada, que é uma série incrível, eu amei, eu tô, tipo, muito, muito, muito obcecado por Young Royals. Depois, eu terminei de ler o segundo livro da série Royals, que está aqui, que é o Sua Alteza Real. Eu já tinha lido o Como Sobreviver a Realeza, que também se passa no mesmo universo. Para completar aí a, a, a tríplice, faltou, obviamente, eu ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQueen. Eu também tô muito ansioso pelo segundo livro da Casey, que vai sair aqui no Brasil do no iniciozinho do ano que vem, também envolve um príncipe, que ele vai ter um envolvimento com... O filho da presidente dos Estados Unidos E aí vai rolar esse embate entre os dois No caso, eu estou muito ferrado para decidir qual vai ser a minha próxima leitura Cinco livros maravilhosos que eu quero muito ler Tipo, agora Se você ficou interessado em ler algum desses livros Aqui na descrição eu vou deixar o link pra você conferir é, cada um desses livros na Amazon O livro do Denis inclusive... E está disponível no Kindle Unlimited Se você já assina o, o Kindle Unlimited Você pode ler esse conto de graça E se você ainda não faz parte Vou deixar aqui na descrição o link para o teste grátis Se você assinar o teste grátis de 15 dias Você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo E é isso, se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Tchau